Alguns dias atrás, no dia 18 de setembro, o time da Loud ganhou o Campeonato Mundial de Valorant. Onde o MVP, ou seja, o jogador mais importante da final foi o ex-pro player de CS:GO, foi uma partida onde realmente a Laude espancou o time inimigo Opti-Game, com um resultado de 3x1 na final melhor de 5. Partida onde o destaque do time da Loud foi exatamente o jogador aspas com 71 kills somados nos 4 jogos. Seria ele o melhor jogador do mundo de Valorant MVP do atual time campeão com o segundo maior score da final que ficou abaixo apenas do jogador EA da OptiGaming que matou 78 kills vezes na final, mas mesmo assim não conseguiu carregar o time nas costas perdendo o título aí pra loud. A questão é, será que o Aspas conseguiu recuperar a fama de ser o cheater do CSGO e agora se tornar se não o melhor, um dos melhores jogadores do mundo, do principal rival do CSGO o Valorant. Tá precisando de uma faca melhor no seu inventário? Confira o FX, um site com diversos modos de jogo como Crash, Upgrade, Caixas eu testei e aprovei começando no Crashzinho com um upgrade de duas vezes e outro de 1.5x. Coloquei mais skinzinhas no Upgrader pra conseguir skins ainda melhores. Abri uma caixinha de M4S, consegui um troço bacana e depois voltei pro upgrade de novo e olha só, deu bom. Use o link na descrição pra vir no site e lucrar muito. Parem, parem, um sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora temos o K-DROP boa! Ah, ah, ah. drop skin caro é mais simples do que pensas. Eu sei que eu já fiz algumas zoeiras, algumas brincadeiras no Twitter em relação ao Game Valorant, mas isso é sempre uma casualidade, numa maneira descontraída de brincar com o rival do nosso CS, e realmente temos que respeitar os dados aí da final do Valorant os espectadores, o público desse jogo realmente é insano, não é à toa que ele bate de frente com o CS e tá na frente tecnologicamente por alguns motivos, digamos assim o Game Valorant, como por exemplo os servidores oficiais rodando em 128 tick versus o Matchmaking, que ainda tá no 64 tickets do CSGO preso na search Engine. Podemos fazer uma comparação um pouco mais detalhada dos games em outro vídeo, mas hoje a pergunta que eu quero fazer é, será que trocar de game fez o aspas sair de um dos cheaters mais odiados do cenário brasileiro do CSGO para o player mais amado do Valorant? Ele levou pra casa um prêmio de 182 mil dólares no total por vencer o campeonato mundial desse prêmio sendo cerca de 140 mil dólares devido à venda das skins durante o campeonato que é uma forma que o Valorant utiliza para premiar os times usando a arrecadação dos itens vendidos para os jogadores. Com isso, só a organização brasileira levou mais de 1.3 milhão de dólares de premiação, mais os 300 mil dólares de prêmio por vencer a final desse prêmio, sendo mais ou menos 42 mil para o aspas. Então, uma premiação aí quase que milionária, quase que de um milhão de reais para cada um dos integrantes. Só que a questão que eu quero levantar é, cara, o VAC que ele tomou no CSGO pode ter sido um erro ou pode ter sido um VAC Real, um banimento verdadeiro Eu desconfio que tenha sido algo errado Equivocado, eu acho que foi algo certo, provavelmente Ele que teve uma conta na GC Banida em 2019 E tá banido lá na plataforma Até 2037 E tem um perfil na Steam banido Há 1300 dias, que foi ali Em meados também de 2019 Possivelmente ele usou cheater aí no CSGO durante 2019 2018, quem sabe não usou antes Também, temos o conhecimento que o Aspas Jogou no passado no time da G3X No CSGO, junto do Mika do Gaulês, e aí ele joga junto de grandes nomes aí do cenário, no Valorant o Les, o Sad, o Sass e o Punk, e parabéns para o time que conseguiu vencer esse campeonato, muito, muito, muito bom pro Brasil, me deixou um pouco mais de vontade de jogar o próprio Valorant, sair um pouco da minha bolha do CS que eu acho que seria uma ideia legal, na verdade já joguei lá na versão de testes do game, mas não me aventurei depois que o jogo foi lançado oficialmente principalmente por essa questão de não ter skins que você pode comercializar não ter armas, camuflagens, facas e tal, que você pode vender para as outras pessoas, isso me quebra um pouco, porque como colecionador eu gosto de coisas raras e caras que eu possa não apenas comprar, mas depois vender e ter um lucro em cima, então F, mas segue na mesma política aí do League of Legends, por exemplo, que você também nunca teve skins comerciáveis e sempre teve skins atreladas ao personagem, tem muita gente que gosta disso, eu particularmente não gosto, mas nesse respeito se você curte e gosta de gastar dinheiro com esse tipo de item, nos vemos no próximo vídeo aqui no canal, a gente aborda muito o tema de CSGO, skins e como ganhar dinheiro investindo nas skins, nos itens do CS. Mas vamos falar um pouco mais de outros games também, como o Valorant. A partir de agora, que eu vi que havia necessidade. E quem sabe não tem um jeito de ganhar dinheiro aí com o Valorant de uma forma que eu não sei. Sei lá, será que dá pra comprar skins depois vender a conta? deixe nos comentários se você já fez algo do tipo no Valorant, se é permitido ou não. A gente vê no próximo vídeo. Tamo junto, falou!